E do Gandinho Valeiro. Gandinho Galeiro. Como é que é o nome do senhor? Meu é Luiz, Luiz Gonzaga da Silva. Luiz Gonzaga da Silva. Eu é. sou Luiz, é. quem é que são os irmãos do senhor? E meus irmãos, tem um mais velho que chama Vitor Paulo, mora aqui na Brasilândia. aqui. E mais quem? Tem uma outra irmã, Maria José, professora na escola ali no Brasilândia. E mais outros irmãos, outros tá as umas terras lá pro lado de Paticino também. O nome deles? César. César. É. Vocês são quantos irmãos? Mas é em sete. Mas já faleceu dois já. Quem é que são os falecidos? Lá tem o Jefferson, tem a Sandra. Irmão, o pai do senhor, como que chamava? Hilton Antônio da Silva. E a mãe? Descendo aqui. Zumira da Silva? É mãe? Eu vi uma entrevista sua que você fez com um rapaz lá perto do Guanabara, chamava Ge, Jerônimo. Jeromim. Jeromim. É tio um Bar, não sei. É, já morreu já. Morreu? Já. Eu vi uma entrevista, eu morei vizinho com ele num sítio ali na. Você morou lá no Pedroca. Ah, ah, o senhor viu ele falando sobre o Pedroca, Pedroca, né? É, mas era vizinho, lá eu morei num sítio lá na. Indo para o Ribeirão Corrente, para o Engenho Queimado ali. E eu era vizinho dele, do Jerôme e do Pedroca ali. Depois eu saí de lá do sítio, mudei para a cidade e estou por aqui até hoje. O, o nome do senhor mesmo que você falou é... Luiz Gonzaga da Silva. Luiz Gonzaga da Silva. E o pai do senhor era... Hilton Antônio da Silva. E a mãe? Zulmira da Silva. Me fala o nome do, do, do, dos irmãos do pai do senhor, é? os tios. A irmão do meu pai chamava é, José Gerônimo, até já faleceu agora uns dois anos atrás. Morou aqui na Santa Cruz aqui. Mulher dele chamava Nestina. Família do Zé do Reis lá da ali da. Você não sei se já viu falar na fazenda Ressaca? Eu já vi falar. Ali perto de Patinho. Perto tá de cima? Hoje você passa ali a prainha, sobe. A dificuldade desse que você vai para Tirapuã. Tem uma madeireira direita. Sim. E, nós é criada era ali, fazendo a ressaca. Hoje mudou tudo, né? Cortou tudo de um asfalto, modificou, vendeu tudo. Estudou ouviu o um vídeo seu que você fez lá, você indo lá pro Tirapuã. E Tirapuã. É. Aqueles homens que você já gravou com eles lá de. Da Barra Grande, tudo eu conheço eles ali. O Elias? É, de pobre e tudo. Malaquias. Malaquias. Malaquias. É. O, o, o, o senhor tá falando o nome. a ah. Dos irmãos do pai do senhor, o senhor falou só de um? Era só um. Ah, tinha uma irmã. A irmã? Ch chamava Geni. E ela morava onde? Aqui na Santa Cruz. O, e... pai do... o pai do meu pai chamava Jerônimo Antônio da Silva. O avô? E... É, meu avô, do pai do meu pai. Você conheceu ele? Não, ele não. Conheci só minha avó. Como que chamava a avó? Emereciana. Emereciana? É. Eu, esse nome não é estranho para mim, não. É, foi, é morou é. muitos anos aqui na Santa Cruz. Naquele tempo que a Santa Cruz estava começando, aqui na, no começo ali, assim. Você conheceu meu sogro ali então, velho? José Ponce. José Ponce Toninho. Mas aquele que, Ponce. que, que eu tinha a, a mercearia ali na coisa? Não, é, é, ele tinha a mercearia no Cubatão, mas aí ele foi lá para Santa Cruz. Ali na Santa Cruz, ali na Avenida Santa Cruz. O José Ponce e o Antônio. O Antônio Ponce, eram os dois. Hoje é um, é um supermercadozinho. Mas certo. e aquele tem aqui na. na... É que primo é? dele, ah. o Joaquim. É, aqui eu entreguei muita bebida, porque eu trabalhei muitos anos na, lá na escola. É. bem 20 anos. Aquele Joaquim é irmão do, do Aparecido ah. Ponce. Mas acho que eu conheço também, acho que Você trabalhou na escola na época do.. do ah, quando ela era ali no Champagnat? Aqui é. Trabalhei de 92 até. 2000, aí daqui nós mudou lá pro distrito. Ela vai mudar de novo? Vai não? mudar, parece que vai lá para perto do aeroporto, uhum. né? É. Um galpão grande que eles estão fazendo. Aí eu aposentei, aí eu não quis tocar mais, não. Ah, achei que também. Tô... Cansei. Quanto anos, tempo tá você trabalhou? No... 20 anos. Né? 20 anos. É. 20 anos. É. O Toninho Risate é gente boa, né? Não, não ruim, não. Aquelas gritaiadas dele. eu entrei. Não dava bola para ti, não. Ele tava <risos> gritando, eu tava olhando <risos> pra outra banda. O meu amigo. Ele é de... acho que é de Araçatuba. Ele veio... eu conheci ah, eu a mãe dele. Você, conhe... Você conheceu? Não, é a mãe dele e o pai dele. O Coisa então, esse... é, o... como é que chama, Zé? Assim? Eles começaram ali na General Osório, não me engano, ali. É, ali Era, eu... Eu, eu comprei refrigerante dele lá uma época. Nós íamos fazer, o... Nós fazer uma... uma festa lá na igreja eu fui lá comprar. Mas esses eram muito atenciosos, né? Tinha um primo meu que trabalhou para aí nos começos, vendedor de pinga. Morava aqui no Bar São José aqui. Você deve conhecer ele também. O Wilson Pazelo. O Wilson Pazelo. Conheci. Morou aqui, era é primo meu também. Mas você falou da sua mãe, mas você não falou mais os irmãos da sua mãe. Ixi, um punhado. É isso que é bom, hein? Porque a família grande. Tinha... Você não pode esquecer o nome deles aí, que depois ele reclama. É. Essa mãe ficava em que lugar? A mais nova ou a mais velha lá da? A da caçula. A ca... Então ela tem. A caçula da. É a caçula das mulheres. que tinha um homem. O caçula dos homens chamava Guilherme. E eu e, e, e, e os homens? Vai, Guilher... vai falando. É Guilherme, Antônio, José, Arlindo. Olha é só. E as mulheres. Zumira, que é a minha mãe, Alvina, Minervina, que se chamava de Fiinha. Finha, É. E Geralda. Já. É. E avô, para pai da sua mãe? O, o, o... O, pai do meu, do, o pai da minha mãe chamava Guilhermina Antônio da Silva. E a minha avó, a mãe da minha mãe, chamava Emília. Emília Maria de Jesus. Você conheceu? Conheci. Morreu em 81, meu avô também eu conheci, o pai da minha mãe. E você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 68. Na regularidade, eu tô com 69? Fiz agora em setembro. É, eu, vou fazer meia, eu vou fazer 70 em 29 desse mês. eu mês, eu tô curtindo 69, porque vai entrar na época dos 70, é. eu sou de 50. A hora que eu vi você quem vinha aqui devagarzinho, coisa eu vi a câmera. Esse, esse aí acho que eu conheço ele, né? esse cara, então... eu já eu, eu A gente fica contente... Eu gosto de assistir os, os vídeos, porque a televisão hoje tá muito ruim de você assistir, né? É. Não tem nada. Então a gente assiste esses vídeos, eu assisto o seu vídeo, quando você mostra ali pro lado de Tirapuã, outro dia, qual é o último que eu assisti de tudo? É. Um e aí parece que você fez gravar. Eu fui em Tirapuã, eu, até eu, eu conversei com o prefeito lá, mostrei lá a cidade lá um pouco. É. É. Ah, essa foi lá na, na rodoviária, né? É, eu dei uma volta lá, é, filmando lá ali. com aquele pessoal. Oh, você fica pensando, você conhece Itirapuã Tirapuã quando era terra ali, tudo ali? Era tudo... Ah, aquilo ali. Eu lembro dele, é. quando ainda tinha o tal de Coreto ali na porta da igreja, eu tinha 8 é. anos de idade. Hoje mudou tudo, né? Hoje é tudo. No a, tempo, a né? praça ali era, era, era na, chão, terra, no chão? As ruas tudo cascaio, né? É. Nem não era pedra, é cascaio. Você tá falando aí, eu queria que você falasse um pouquinho para mim dos Couto Rosa, das fazendas ali. Tem a Dona Neuza, eu, eu entrevistei a Dona Uá, Neuza. Eu, eu conheço isso tudo por nome, alguma eu conheci também, lá dos Rosa. O... O, o Cássio. Célio Rosa, Cássio Rosa. Célio Rosa. Nelson é. É. Rosa. Nelson Rosa. Tinha, tinha um, um que era criador de búfalo e jumento, não sei, burro, era o seu Horácio. Horácio Rosa. É, era de Biraci, não sei se era... É, havia... meios ali. A região... Lá em cima na fazenda Cachoeira tinha o Zé Inácio Barra Grande. Zé Inácio Barra, Barra Grande. Aquela, aquela Barra Grande ali já, já fez sucesso, né? Ah, já, aquilo ali... Eu vi que você mostrou lá, uma vez que você foi lá mostrando lá, e depois eu vi outro vídeo do outro rapaz mostrando lá um negócio de fazenda de Aquela pingão. fazenda... Mas onde... mudou muito aquilo ali. É, aquela fazenda quando... A gente, antes de chegar na Barra Grande, uma fazenda é, é, grande que tem ali, que ali funcionava a escola, eu não sei, e eu vi falar que eles desmancharam a fazenda, eu, eu até eu tirei um vídeo lá e falei assim, essa aqui tá na, na UTI, tem que salvar essas imagens, é. né, porque é uma judiação, né, desmanchar uma fazenda grande. Aqui, então eu quando era rapazinho de 15 anos, 16 anos, eu trabalhei muito por... Aqui indo pro Tirupuã, tem a fazenda do, que era do, do Dr. João Orlando, da quinota que eles falavam, né? Uhum. Hoje vendeu é de um, um juiz lá, que, que a fazenda comprou tudo ali, que esmeia é ali. Aquele juiz que, que a mulher morreu é. de cobra, de é. pecado de cobra? ele comprou umas partes que eram do Rubio de Freitas. de Freitas. E a parte ali que era da, da, do João Orlando, da quinota, da família, de vender tudo. A, a fazenda na época era como se fosse até uma um, um, um lugarejo ali que você tinha tudo né? você tinha o comércio né a venda vendia eu trabalhei muito trabalhei umas duas vezes pro rubro de Freito. rubro de freio Apanhando café mexendo com tudo lá na né? rua você falou que você estudou em, em, em Patrocínio quem é que forçou as professoras lá eu teve um punhado de professor de lá de Patrocínio teve a risoleta que era a mulher de Zé Inácio Barra Grande Resoleta Rocha, né? É. Braba pra caramba. Lá batido. <risos> hein? Hoje eu fico olhando essa meninada de escola aí, não, não respeita o professor, não respeita nada, né? É. E nós não, nós no nosso tempo, se fizesse coisa errada lá, além de ser apanhado o professor, ainda apanhava do... Dos pais cara. Dos pais também. O, o senhor foi aluno da dona Isar? Não. Não. Aquela que eu vi você pra gravar nela, eu devo ter conhecido ela lá também, mas não fui aluno dela, não. Fui das parentes dela, da dona Celeida e da dona Mildes. Mildes? É. Figueiredo dela. Eu acho que a dona Celeida, depois de mais velha, casou com... Coisa, Tarcísio Leite. Tarcísio Leite. É. Aí, ó. Ali tem a família do Felipe Salomão, né? É. Aquele... O pouco tempo eu conversei com o senhor que foi lá do banco, lá gerente de banco lá, e tinha um movimento bom ali, trabalhou no banco. E que tinha, não era só o Banespa, não, era outro banco também. É, tinha ali, antigamente tinha um banco antigo ali, na descendo na, na praça ali. Hoje eu nem sei o que, que é ali, mais a antiga farmácia do, do Idelmo ali na esquina. Idelmo. Agora hoje não sei mais o que tinha. Tinha os Carraro. Ali, ali, ali, forte ali, eram os Lopes, né? É, é Lopes e o. É Lopes e os Figueiredo, uhum. né? Os Figueiredo. E Faleiro também. É... Ah, o Zé Milton Faleiro tá lá ainda, ah, contando né? história, né? Mas quando nós foi fazer coisa. Nós não fazia coisa. Tio de guerra lá era reservista, né? Reservista. Mas foi, ele estava junto comigo. É da regularidade Parece pra que você... ele já teve que cortar o cabelo de uma é que um. Eu... O homem que mexia com isso era o. Valdomiro Moreira, né? Valdomiro Moreira. Ele que era o chefão um grandão. Ah, não tá bom, não, pode voltar lá, tem que voltar lá e cortar o cabelo de novo. <risos> Naquele tempo a gente ia meio bombar da roça, assim, vestir terno pra, pra ir lá, pra você, lá na prefeitura, né? E depois tirar foto, né? É. Era, era, uma, era. era o, o, o, o ritual. Mas a vida vai passando, né? É, passa muito rápido. Você né? tem quantos filhos? Eu tenho um casal, sabe? O nome dele? É Fernando e Cláudio. E Claudio. E netos? Dois netos, um neto de cada um. Fala, fala o nome O dele. neto é... Pedro Henrique, e a menina é... Gente, surdamente. da Eita, esse que <risos> não tá aguardando. Não. Isadora. Isadora. É. Eles são pequenos, né? É isso aí. A vida continua, né, rapaz? É. Continua nos nossos filhos. Mas eu... você filma para muitos lugares longe aí, né? Eu filmo porque eu sou mineiro. E... Eu ouvi uns vídeos do seu também, de, de uma turma que você gravou. Só coisa aqui na, na Franca. você é lá de Capitinga. Capitinga, tem muita coisa de Capitinga. É. Só tenor Ricardo Faleiro, você já faleceu, dono da água É da eu ali. casei lá em Capitinga. Minha você mulher é de Capitinga? lá. A sua esposa, que família que é? Ah, é. Pai a chamava Vardivino Modesto. É Ali na, na Capitinga embaixo, lá na, perto, você já viu falar dos Cardeireiros? Cardeireiro. Morou ali, na, descendo ali para baixo com os Cardeireiros. Capitinga tem uns um nomes engraçados, a cabecia é. lá em cima, né, que é, é. o da, na... Aquilo ali, para sair de Capitinga, era só a cavalo para vir telefonar e tirar pro Anjos. O Antenor falava, Para você subir aquela serrinha ali, era... depois que abriu um pouquinho, e agora, hoje, tá lá fácil subir a Serra da Capitinha. Você subiu aquilo aqui ali. Aqui em não... cima, no ar da Serra, aqui na, na Barreira, tem uns parentes é meu, da, do lado da minha avó, os Ferreira. Ferreira? Dimiro Ferreira. Já morreu também. tá os filhos ainda tem ainda. As Eu tenho história desse, de um Ferreira que veio trabalhar aqui no, no Barão, no Bar Barão. Ah! É. Olha ah lá o pessoal chegando. Tá chegando? É, já chegou lá. Já. Ah lá. Ó. Oh. Eu vou, eu vou guardar lá. O seu nome fala de novo que eu sou ruim pra guardar Luis o nome. Luiz Gonzaga da Silva. Luiz Gonzaga da Silva, você vai procurar lá no Memórias e Vidas daqueles vídeos lá, você vai ver essa história nossa. Tá falando. Dia 12. Um abraço pra você. Obrigado. Valeu. Você também. Aí, ó. Eu vou filmar você caminhando aí. Aquele <risos> lá tá sentado, mas caminha. É, é isso aí. Um abraço. Obrigado. Que história bonita. Graças a Deus, estou aqui em frente à, à rodoviária. Aí, ó. E tá esperando parente. A gente, é, nesse retal é, tempo curto, a gente tira um, um retalho de história. Olha ah, lá, já chegou lá. Mas você conhece a Franca, hein? É a Franca do Imperador. Obrigado.